É um golpe por conta é, da quebra dos ritos básicos do Estado Democrático de Direito. Aqui não vai nenhuma defesa à crítica do Estado Democrático de Direito. Né, mas nós temos que lembrar que esse Estado, que reduz direitos sociais, políticos e econômicos, mas por conta da queda da, da ditadura empresarial militar que foi feita por setores populares, né, setores médios progressistas dessa sociedade, conseguiram estabelecer um patamar mínimo né, de alguns direitos sociais, econômicos e políticos, do qual nós temos que defender. Então, até mesmo esses ritos básicos né, do Estado Democrático de Direito estão sendo violados né, a um, olhos para quem quiser olhar. Né, a condução coercitiva, é, o impeachment sem ter uma base é, legal... Tem outros tantos é, procedimentos jurídicos que estão sendo atropelados, delações sendo vazadas né, para os grandes monopólios dos meios de comunicação, que é algo também que é um direito sim, social que nós temos que discutir aqui no Brasil, são é, quebrar os oligopólios das grandes telecomunicações. Então, acho que é isso que justifica um pouco, nós dizemos que é um golpe. <risos>